Galera Draft7! continuamos aqui nossa série de Demon Souls. Faz um tempinho que eu não jogo esses games aqui. Eu me perdi um pouco no Mortal Kombat. Uh, na última. Na última. vídeo a gente voltou pra, aqui pro Nexus. Aí teve a cutscene para mim ir lá falar com o antigo. Mas antes de ir lá, eu quero fazer uma coisa que eu esqueci de fazer. Eu vou vir aqui pro caminho do senhor primeiro. Uh, que eu esqueci de fazer, na verdade não, é que eu não não, não, não tinha noção de que era pra, era bom fazer isso aqui antes. Então, antes de matar o Falange, era era bom eu ter feito isso aqui antes de eu matar o Falange, mas como eu já matei o Falange e não tem como eu voltar, eu irei fazer isso agora. Eu vou em umas partezinhas aqui onde eu poderia ter pego algumas coisinhas a mais, etc. Vamos lá, vamos ver se eu, vamos ver se eu ainda sei jogar esse jogo? Tá bom. Ai. ai consegui, consegui fazer o outro cair o outro é Ok, uma das coisas é vir pra esse lado aqui. Uma das coisas que eu tinha aqui, que era bom eu ter feito antes. Oxi! Ai! Ai! Eu esses caras de lança. Ok, pegamos aqui. Agora vamos vir aqui pra cá. Então vamos fazer aqui? Acho que não, né? Uh, ok. Esse cara aqui é forte, eu tô ligado. Deixa eu recuperar a vida. Vou pegar a varinha. Vai, mira, mira. Mira. Ai, velho. Nossa, esse cara é muito forte, mano. Não consigo chegar perto. Olha isso. isso é ridículo, velho. Sai. Ai, ai, ai. Consegui. Uh, foi. Gastei minha mana inteira nessa brincadeira, mas tá aí. Peguei erva da lua nova. Eita, essa aí é é novidade. É nova pra mim também. E aqui tinha uma porta, né? É, ok. Tá, vamos lá. Alma de herói Tá, Deixa eu ver aqui. Essa porta aqui. Parece estar trancada. E a mensagem? É tão fácil? Como assim é tão fácil? Acho que o cara tá querendo me enganar. Parece estar trancado, então não está trancado, só parece. Tá, vamos ir pro outro lado agora. Tá. Vamos para cá. Faca de arremesso e erva da meia lua. Ok, vamos vir pra cá primeiro que é outro dos lugares que eu não vim. Que era bom eu ter vindo antes. Que aparentemente não tem inimigo. Mas tem uma escada onde talvez tenha inimigos. Bomba de fogo. Ok. É, tá vendo? Tem inimigos aqui. Aqui os barril só explodem se tu ataca fogo neles. Então eu deduzi que eles iam bater no barril mesmo. Opa! Ah, qual é? Os caras nem estão mudando de queda, que paia. Tá. quebrar as correntes aqui. Caiu lá embaixo e liberou dois itens. Ok, depois vou lá embaixo. Ué? Eu acertei ele, mas o golpe atravessou... É Mano. Eu não tô vendo. Tá ali. Não tá aqui. Ai, eles tão checando, Tem que achar. Volta. Tá, tá, tá, tá. Não foi uma perda tão grande assim, não. Bora lá. E vamos abrir aqui Opa Vamos abrir aqui O que sai aqui? Anel do apego Ou anel de apego, sei lá Anel, anel, anel, anel, anel Anel, anel apego menos perda de HP em forma de alma Eu tô em forma humana agora, então não adianta Tá Pega! Quanto bagulho eu peguei, mano Uh, tá, a minha é melhor Aqui A minha é melhor, não adianta Aqui uh, aí eu acho que eu tô olhando errado Peraí Não, a minha é melhor Tá, tá certo, a minha é melhor Esse aqui tá certo Esse aqui Esse aqui é melhor a Luvas adrajosas Andrajosas são melhores. A minha, lá. Opa! Tirei! peraí, Foi? Aqui. Ah, botas andrajosas são melhores. O oh, caramba, eu tô clicando no botão errado. Tá, esse aqui. Tá, tem certeza. Aqui a certeza que a minha é melhor. Sim, a minha é melhor. A minha é melhor. Essa aqui... Ah, não, não é melhor, não! Essa aqui aumenta o, o contra-golpe, a magia e a peste. Ok, entendi. Não, não, a, a minha não é melhor. Então, vestes andrajosas. Só não liberei nada aqui. Mas eu tinha liberado outra coisa. Parece um frasquinho. Onde é que tá isso? Tá aqui? Aqui, ó. Ah, consome para regenerar a MP significativamente. oh. Tá, deixa eu dar uma lida nas roupas que eu liberei nova aqui. As que eu não vou usar. Ô, oh, caramba. Calma é que eu tô meio perdido. Uh, tá, as que eu não vou usar, vou mandar pro, pro coiso lá. Essa aqui eu não vou usar. Uh, enviar pra armazenamento. Aqui. Enviar armazenamento. Aqui. armazenamento. Aqui. Uma túnica feita de camadas de tecido esfarrapado. Coberta de rasgões, costuras de... desfeitas e larvas retorcidas. Larvas? Nenhuma pessoa, no seu perfeito juízo, a vestiria por iniciativa própria. <risos> Ligaduras espessas para as mãos feitas de camadas de tecido esfarrapado. Cobertas de rasgões, costuras desfeitas e larvas retorcidas. Nenhuma pessoa no seu... ok. Sapatos ásperos feitos de camadas de tecido esfarrapado. Cobertas... tá, a mesma coisa. Ok. Então tá, tamo aí. Uh, adorno de Jade para cabelo. Tá. O uh, que, que significa? Ele tá aqui? Um comum adorno de jade para o cabelo. Tá, o que, que isso faz? Não tem como eu colocar ele? Não, é sério, ele é só um item aí mesmo. É só um item aleatório. Eu tenho que colocar ele aqui? Não, ele é literalmente só um itemzinho, só um item aleatório, tá bom? Eh, uh, deixa eu vir aqui. Agora tem mais um lugar onde eu não fui? Tem, tem, tem, tem, tem. Tem mais um lugar onde eu não fui. É para cá? Eu estou andando de lado. Porra, püss. Espera, espera. Vai, vai. Tá pronto? Tá pronto? Vale. Não vai e aí, e não, Eita ah, sai, velho. Meu Deus. Meu Deus. Ai, velho, não consigo sair. Eles me travaram. Vai, vai, vai. vai. cara, me travaram ali, velho. Tá, vamos vir pra cá. Opa. Ok. Vamos lá! Ok. Essa magia é tops. Erva da meia-lua. Alma de guerreiro desconhecido. Vou continuar. Aqui é onde eu tinha caído aquela vez. Deixa eu ver. Deixa eu vir pra cá. Ai! Nossa, eu nem tinha visto essa flecha chegando, velho. Vamos pegar aqui. Uma de guerreiro, de herói desconhecido. Erva da Lua Crescente. Ok, vamos lá. Ai, ah, eu cliquei no botão errado. Ok. Essa magia aqui é a melhor coisa que tem, velho. Erva dólar crescente. Meu Deus, tem mais três! Eu achei que tinha mais um só! Ai, eu troquei errado! Vem. Ah, moleque! Ok. Erva dólar crescente. Lasca de pedra afiada, lasca de pedra dura. Bora lá Temos um bagulho aqui Cimitarra É melhor caminho? a minha? Cimitarra uh, Mano, é melhor sim Opa! Mano, eu escutei, eu escutei os espacinho do cara, velho Mas a cimitarra é melhor sim Ela é melhor em ataque físico e em sangramento Ela só é pior em durabilidade e peso Mas o ataque físico e sangramento Acho que é mais importante que a habilidade do que a durabilidade e peso ah, Uma pequena espada curta Esta arma cortante inflige pesados danos na carne Macia, mas tem um efeito limitado em armaduras de metal E em escamas duras Provoca hemorragia nos alvos Entendi Tá ó, minha cimitarra agora joy estou de cimitarra. Opa, aí. Ah. Caraca, os ataques são muito mais rápido Curti. Os ataques são muito mais rápido, mano. Nossa, muito bom. Muito bom, muito bom. Então, parabéns. Foi. Chega mais. Chega mais. Olha aí, mano. Os ataques são muito rápido Curti. Opa aí. Foi. Alma de guerreiro desconhecido. Opa aí, irmão. I am a Strava of como token of my gratitude. Telescópio de bronze. O que, que está. Tele... Ah, ele já está aqui. Telescópio de bronze. Oferece uma visão de cenário longínquo. Só isso? Ah, que bosta. Ok, vamos Tá. Uh, eu acho que é isso que faltava. De... Depois disso é apenas. Seguindo em frente. Porque ali eu já fui, ele já fui, tá. Ali eu já fui. Tá. Eu não vou para arma, tá? Eu não, não acho. Eu acho que para arma quando você pode comprar uma melhor. Também porque eu não, não faço ideia de como se mexe no, então para como eu sei eu sei como se mexe nas. Peraí. Ah, tá é pra lá. Eu sei como se mexe na no. Eu sei como se vê qual arma é melhor do que outra. Mas eu não faço ideia como se vê o, o up das armas Então eu prefiro Apenas trocar de armas em vez de eu pá Ok Bom, o vídeo de hoje é isso Eu vou ficando... Por aqui com o vídeo de hoje, fiz algumas coisinhas aí, que na verdade deveria ter feito no vídeo anterior, mas acabou ficando pra esse. Então, é isso aí. No próximo vídeo vamos continuar aí, vamos chegar até o próximo boss, e vamos ver como é que vai ser. É nóis, valeus, ah, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, eu vou ficando por aqui. Valeus, falou-se, fui, tchau!